solenidade realizada no plenário do TRT de Mato Grosso marcou a entrega das medalhas da Ordem São José Operário do Mérito Judiciário do Trabalho. Foram agraciados advogados, magistrados, servidores e instituições. A Ordem São José Operário foi criada em 1993 e homenageia personalidades e instituições que se destacam pelos serviços prestados, em especial, a Justiça do Trabalho. Entre os homenageados, o jornal A Tribuna, de Rondonópolis, sob o comando do diretor Samuel Logrado. Quanto à homenagem, nos marca muito. Mas também eu gostaria de, de destacar, inclusive também, homenagear, o Tribunal de Justiça do Trabalho, porque, veja bem, o Jornal da Tribuna foi destacado pelo trabalho relevante que presta à sociedade de Rondonópolis. Agora, eu tenho certeza que isso, esse reconhecimento foi possível, porque também nossos, hoje, desembargadores, na época juízes do trabalho em Rondonópolis, eles também tiveram uma grande participação na sociedade. O Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Danilo Vasconcelos, também foi homenageado. O recebimento da comenda pessoalmente é uma honra, primeiro porque fui servidor do TRT por 15 anos e hoje no Ministério Público do Trabalho é, auxilio junto à do X-Trabalho a proteção dos direitos sociais trabalhistas, juntamente com, a, com o TRT da 23ª Região. Então, mais do que uma homenagem pessoal, é, essa homenagem foi também ao Ministério Público do Trabalho por toda essa parceria institucional ao longo dos anos aqui no Estado de Mato Grosso. O trabalho de implantação de ouvidorias da mulher em todo o Judiciário Brasileiro, coordenado pela Ouvidora Nacional da Mulher, Tânia Reckzigel foi reconhecido na homenagem. Um reconhecimento de um trabalho em conjunto, né, a Ouvidoria da Mulher tem sido inaugurada e nós já contamos com 61 ouvidorias em todo o Brasil e de vários ramos do judiciário, não só da Justiça do Trabalho, mas também do estadual, federal e justiça militar também. E eu acho que vem contribuindo para que nós possamos atender aquelas que estão sofrendo, de, sendo vítimas de violência. E aqui no próprio tribunal, no TRT, no TR, nós temos a ouvidoria da mulher. Você mulher que está precisando de uma orientação, precisa de ajuda, procure a ouvidoria da mulher do TRT 23. A presidente da OAB de Mato Grosso, Gisela Cardoso, também recebeu... Acomenda. Tenho mais de 20 anos na advocacia é, é, dedicada à Justiça do Trabalho, à advocacia trabalhista, então particularmente para mim é um dia muito especial, muito honrada e feliz com, com a homenagem. E o Tribunal Regional do Trabalho e a OAB, a gente sempre consegue manter um diálogo muito próximo, eu sempre destaco nas oportunidades que a gente tem de falar, é, temos um objetivo comum que é a entrega da prestação jurisdicional mais adequada para o cidadão, para o jurisdicionado. A Ordem São José Operário leva esse nome em homenagem ao Padroeiro dos Trabalhadores. Neste ano, o reconhecimento foi dado a seis magistrados e nove servidores da Justiça do Trabalho, entre eles a servidora Heloísa Ferraz. Fiquei muito emocionada porque eu cresci aqui dentro, né? A minha mãe tem 30 anos de tribunal, eu já sou do coral antes de eu ser servidora do tribunal, eu fui estagiária daqui... Quando estagiária sonhava estar aqui como servidora, vim como servidora, amo essa casa de paixão, venho trabalhar de coração, muito feliz. Então, receber essa medalha para mim foi uma surpresa, uma alegria que eu vou carregar para o resto da vida. No total, foram 32 homenageados. O presidente do TRT, Paulo Barril Nuevo, destacou a importância do evento. Para o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, é, essa comenda representa com um reconhecimento a pessoas, a autoridades, a instituições que prestaram relevantes serviços Em primeiro lugar para a Justiça do Trabalho de Mato Grosso, mas também para o Poder Judiciário, para é, entes o Estado de Mato Grosso a própria sociedade, né? são pessoas que têm um histórico de trabalho prestado que é reconhecido singelamente por essa comenda.